Vamos aprender a fazer uma receita de pudim de doce de leite que fica uma delícia. Aquela receita de mãe que chega a calentar o coração. Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer essa delícia. Pudim. Quem não ama pudim? Ele é um clássico da culinária brasileira, aquela receita aqui que é cacau acalenta o coração, que tá na frente das latas de leite condensado tudo que você compra no supermercado. É também uma receita que eu amo, não só o que a gente vai fazer hoje aqui que é o de doce de leite, mas todos, velho. Eu amo pudim. Pudim de claras, pudim de framboesa ai dá pra fazer pudim de framboesa, fica muito bom. Pudim de doce de leite, pudim de paçoca aquele tradicional, bom e velho, que nunca decepciona, pudim cheesecake Pudim é um negócio que tem de vários sabores. E se você quiser aprender mais algum desses ou quiser, quiser me indicar algum tipo que você gostaria de saber como fazer, tá, ensina a fazer pudim de chocolate. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ensinar pra vocês. E não esquece de deixar seu like nesse vídeo se você já gostou e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito porque a gente tá aqui religiosamente todo domingo às 10 horas da manhã trazendo receita gostosa pra vocês. Agora vamos para os ingredientes. 400 ml de leite, uma lata de doce de leite, meia xícara de água, uma xícara de açúcar e cinco ovos, sendo três gemas e dois ovos inteiros. Para começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é a calda do no nosso pudim para caramelizar a nossa forma. Mas na verdade não é a primeira coisa porque eu já fiz algumas coisas antes. O que, tá, você já fez? Eu já liguei meu forno a 180 graus para pré-aquecer e eu já coloquei uma chaleira de água para ferver, para que na hora que a gente colocar nosso pudim no forno, a água já esteja fervendo para fazer o banho-maria. Agora sim a gente vai começar a fazer a nossa calda, que nada mais é que uma calda base de açúcar. A gente vai só colocar nosso açúcar na panela para caramelizar e depois que ele caramelizar, a gente vai derrubar uma água sobre esse açúcar para formar um caramelo bem bonito e forrar o fundo da nossa assadeira com ele. Então vamos começar. Eu vou ligar aqui meu fogo. Vamos agora para os truques. Se você me segue lá no Instagram, se você não segue, tá perdendo, vai seguir. Você viu que esses dias eu tava fazendo uma especialização num curso de confeitaria muito legal. E lá eu aprendi alguns truques. Um deles é como fazer caramelo seco. Sim, esse caramelo, a base de açúcar. Na verdade a gente aqui não vai fazer um caramelo seco, mas a gente vai colocar água depois. Qual é o truque? Você primeiro coloca um pouquinho de açúcar só para forrar o fundo da panela. Depois que esse açúcar já caramelizou, é que você vai acrescentando o resto do açúcar todinho até acabar seu açúcar aos poucos. Porque assim o que? Seu açúcar derrete mais uniforme e diminui a chance de você queimar seu caramelo e perder aquele açúcar todo. Então vamos lá! Agora claro que nossa calda tá pronta, vocês viram sim, ela fica um pouco mais líquida, mas não tenho medo, é assim mesmo, funciona. E eu gosto de fazer o que? Ela com um pouquinho de antecedência para deixar ela dar uma esfriada antes de colocar o pudim. Enquanto nossa calda tá esfriando, a gente vai começar a bater o pudim. É muito simples, eu só vou botar tudo no liquidificador e bater. Eu tenho aqui 400ml de leite, todinho dentro do liquidificador, fiquem orgulhosos de mim, tá vendo? Eu tenho aqui meus ovos, que eu já quebrei, tem aqui três gemas e dois ovos inteiros. E para finalizar, eu tenho aqui uma latinha de doce de leite. Esse doce de leite é o que eu ensinei pra vocês como faz no último vídeo. Se você não viu, clica aqui no card e vai ler aquela lata de leite condensada cozida na panela de pressão. Maravilhosa. A gente só coloca aqui dentro, tentando não fazer desastre. E bate tudo por uns 5 minutinhos. Depois deixa essa mistura parada também por mais uns 5 minutinhos, que é para poder separar a espuma da parte de baixo, para poder, se eu pudim, não ficar cheio de furinhos. E na hora que a gente for colocar na forma, a gente só coa essa mistura. E eu mostro pra vocês. Agora eu deixei meu pudim aqui parado um tempinho. Vocês veem que ele separa bastante a espuma do resto do líquido. Se vocês não gostarem daquele pudim sem furinho, se você não se importar dos furinhos, você prefere ele com furinho, você pode pular esse passo. Se no caso bateu dando com o indicador. Você já coloca direto da forma. Aqui eu tenho minha forma com caramelo e embaixo eu tenho a forma maior. Não precisa ser tão grande, tá, gente? É porque aqui eu tô sem uma forma menor, mas uma forma que seja um pouquinho maior do que a forma do pudim já é o suficiente. Aqui eu tô fazendo um pudim pequeno, só pra lembrar vocês. E eu vou encher ela de água até mais ou menos uns dois a três dedos aqui. Antes de colocar no forno, que é pra fazer nosso banho-maria. Aqui eu tenho a peneirinha e a gente vai peneirar essa mistura é aqui dentro. Vai misturar um pouquinho com a calda, não desesperem, dá certo, confiem em mim. Agora a gente vai fazer o que? Cobrir isso daqui com plástico alumínio, lembra sempre que a parte brilhosa fica virada pro lado de dentro onde tá a comida. Deixa eu fazer um adendo aqui, acho que eu deveria ter esperado minha mistura aqui separar mais um pouquinho, então talvez, por falta de paciência, meu pudim saia com alguns furinhos, mas na casa de vocês, façam certo. A menos é lógico que vocês queiram um pudim com furinhos. E só aquele velho truque de mãe. Lembra sempre de colocar uma colherzinha de sopa de vinagre, uma colherzinha de sopa de limão na sua assadeira de baixo para ela não ficar preta. <risos> Vamos lá levar isso pro forno. E meu pudim aqui assou por mais ou menos uma hora e meia. Eu não vou levantar muito porque Por motivos de medo. E chegou a hora da verdade, chegou a hora de desenformar esse pudim. O que eu fiz com ele? Ele assou por uma hora e meia, mais ou menos, em banho-maria, fogo bem baixinho, a 180 graus. Aquele teste para saber se o pudim tá bom. É o mesmo teste do bolo, você enfia um garfinho, se ele sai limpo. Isso quer dizer que seu pudim já tá cozido. E depois de assar, eu deixei ele esfriar completamente. Depois deixei na geladeira por 24 horas, sim, é melhor desenformar o pudim no dia seguinte. Se você tiver essa paciência, você deixa. Se não, umas 6 horas já dá bom. E vamos à hora da verdade, vamos ver se esse pudim vai sair da forma. Rezem por mim. Vocês estão comigo? Tô meio, tô meio nervosa. Tem que ser bem rápido, tá? Um, dois, três e... Nós estamos vivos. Ó como fica a assadeira, tá vendo? Toda aquela calda, ela vai pro pudim. Maravilhoso esse truque dessa calda aqui. E esse é o resultado do final do nosso pudim. Vocês viram que eu falei sobre os furinhos? Era uma tragédia anunciada, porque eu não gosto de pudim com furinhos. Mas eu disse que ia ficar e ele ficou aqui com a lateral toda, todinha, cheia de furinhos. Por quê? Tem que deixar ele separar bastante para recolher aquela espuma toda de cima e só depois colocar na assadeira. O que eu não fiz porque Falta de paciência. Então, aqui estamos. Se esse é o seu estilo de pudim, você já sabe o que você faz. Você faz o que eu fiz. Vamos agora cortar uma fatia, porque com furinho, sem furinho, eu tenho certeza que esse pudim vai estar uma delícia. Cremoso ele tá. Ó, tirando a fundo que ficou cheio de furinho, lá de dentro ele ficou bem do jeitinho que eu gosto. Então, vocês já sabem o truque, gente. Eu não vou nem repetir de novo. Eu gosto de pudim com bastante calda, então depois de cortar eu venho aqui, ó, e rego ele. Vamos para a Hora da Verdade. Noção! Vocês não têm noção do quanto que isso daqui tá bom. Acho que é um dos melhores pudins da vida. Porque é aquela textura de pudim, mas ao mesmo tempo vem aquele gosto do doce de leite. Nossa senhora, isso daqui tá bom demais. E essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!